Olá, eu sou a Tânia e neste momento eu faço com Marcas da Casa vou-lhe mostrar como é simples fazer a plantação de bolos. Para isso vamos precisar de argila expandida, um vaso, transplantador, tesoura e xisato, manta geotêxtil, bulbos, regador e substrato. Vamos então começar com o nosso vaso propriamente dito. E vamos colocar a argila para fazer a drenagem. Para colocar a argila basta simplesmente preencher o fundo do vaso. Agora colocamos a manta geotêxtil. Eu já fiz o corte, fiz com x ato portanto pode fazer também o corte com x ato e uh, utilizei o vaso, a boca do vaso para me fazer a medição para fazer a medição do vaso da, da manta assim agora passamos à parte do substrato temos aqui o nosso vaso com o substrato escolhemos o nosso pouco Neste caso, eu vou colocar begónias. Aqui na parte de trás, consegue ver a legenda, todos os bobos têm. Consegue ver em que época é que podemos e devemos plantar. Qual é que é o mês em que ele vai florir. Se tem ou não que apanhar uh, muito sol. Neste caso, o nosso não, não pode apanhar só muito sol, também tem que, tem que ter um pouco de sombra. Qual é que é a distância de bolos? Neste caso, eu tenho só um vaso, mas caso se faça numa floreira, é... aqui a legenda diz-nos que tem que haver 30 cm de distância. E qual é que é a profundidade que nós devemos plantar o nosso bolso? Neste caso, temos que fazer a plantação com 2 cm. E qual é que é a medida que vai crescer? Portanto, 25 cm. O nosso bolso vai ter este tamanho. Caso eu tivesse uma floreira, poderia utilizar um transplantador com as medidas. Mas como tenho um vaso e quero também meter mãos na massa, vou simplesmente utilizar as minhas mãos. Tiramos aqui o nosso bolo, assim redondinho. Como é que o vamos plantar? Temos de ter atenção aqui à parte de trás, onde nascem as raízes. As raízes têm que ficar para baixo e aqui em cima vai crescer o cal do nosso bolo. Vamos então. 2 centímetros de profundidade. Mais ou menos assim. Coloco o bolo Tapamos. E vamos então passar à parte da rega. temos o nosso bolo plantado. Espero que tenha gostado deste momento eu faço com as marcas da casa. Obrigada e até já!